hoje trazendo aqui para vocês um tutorial de um fundo tá musical piano e pad ok então aqui ó lá menor suave de tocar quatro acordes e você vai aí conseguir fazer aquele fundo de oração na sua igreja na sua congregação onde você precisar ok bom antes da gente para tutorial não esquece de colocar aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, ok? De que cidade, de que país, de que estado, de que planeta você tá vendo esse vídeo, tá? E faz um comentário diferente aí, coloca aí de que igreja que você é. Também quero conhecer aí a sua igreja, a sua denominação. Você é tecladista, não é? Coloca aí para mim para eu conhecer mais sobre você, beleza? Vamos lá pro tutorial então? Lá menor com nona, beleza? Ré menor com nona vai ter Fá com nona e Sol com nona, só quatro acordes aí, suave, tá? O que vai pegar aqui para alguns vai ser o dedilhado e eu vou passar aqui para vocês detalhadamente, vamos lá. Primeira parte, tá? Vai ser Lá menor, Ré menor e Sol, ok? Tudo com nona, tá? Então, ó, Repetir, ó. Vamos contar pra ver como é que vai ficar os tempos, ó. Um e dois e três e quatro e. Repete. Um e dois e três e 4, e. Ok? Agora eu vou tocar devagarzinho, tá? Pra você pegar aí, ó. Terminou de fazer aqui, a gente vai pra Ré menor Mesmo dedilhado, só muda o acorde 1, um, E 2, E 3, E 4, E Repete 1, um, E 2, E 3, E 4, E Agora a gente vai pra Sol maior O dedilhado já é diferente, ele só vai subir Ó Vamos fazer essa parte inteira agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é só uma vez o ré menor. 1, 2, 3, 4. Faz o lá menor duas vezes de novo. Vamos fazer a mesma ideia do Sol, só que em Fá 1, 2, 3, 4, depois o Sol 1, 2, 3, 4, volta tudo de novo para Lá menor. Então, agora o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer... Uma vez devagarzinho, tranquilo, pra você pegar. Vamos lá, ó. Sobre o Lá menor. Repete. Vai pro Ré menor. Vai pro Sol maior. Vai pro Lá menor. O Lá menor, vai para o Fá maior, ó, eu me perdendo, Sol maior, volta para Lá menor e aí você começa tudo de novo. Né? passada na parte do Fá tá e do Sol porque eu acho que não deu para explicar muito bem explicado e antes de eu explicar não esquece de dar uma olhada nos links aí na descrição do vídeo tá então aí né os links do meu curso né do curso de teclado online que é o curso que eu dou suporte tá você vai poder tirar suas dúvidas comigo vai poder falar comigo mandar vídeo com exercício fazer pergunta e tudo mais tá link tá aí na descrição o curso novo que eu estou lançando agora que é o teclado worship tá também tá na descrição Ok e o teclado expresso bom e não esquece de se inscrever, hein? O, sol, o Fá maior vai ser aqui, ó. O fá com nono, ó. Um e, dois, e três e quatro. E beleza? O Sol é aqui, ó. Um e. você está ouvindo aí esse pad, é da minha livraria para contact, o Classic Pianos, ok? Qualquer coisa, se você quiser conhecer sobre esses timbres, fala aí nos comentários aí, que eu te mando o link, tá bom? Bom, é isso aí. Agradeço vocês aí. Até o nosso próximo tutorial. Deus abençoe a todos.